tudo bem hoje você vai aprender como extrair a, a informações de lugares de rotas né de trilhas é, de um mapa de um mapa físico de um mapa impresso de um mapa digitalizado ou é, de uma imagem de satélite que contenha uma trilha é, para que você possa utilizar essas informações para você é, fazer um um geoplanejamento, para você utilizar como linha de base no teu GPS, para você fazer é, é, como parte dos seus estudos sobre sua próxima aventura, etc. Né? Muitas vezes a gente tem a seguinte situação, né? Às vezes a gente é, caminha por aí, faz alguma pesquisa e de repente você abre um livro e dá de cara com um mapa de uma trilha interessante ou você é, abre algum site onde alguém faz algum relato interessante sobre uma determinada viagem aí ela posta um, um mapa 2d uma imagem de satélite com o traçado né, daquele local é, mas ela não posta o que te interessa que é o track log né, ela ela posta um croquis, né? ou você é, está em uma determinada região aí você dá de cara com um mapa é, naquela região que contém uma trilha e que aquela trilha não existe em, em nenhum outro mapa, não existe nenhuma informação digitalizada sobre aquela trilha, mas também não existe nem é, em um mapa oficial, mas existe naquele mapa daquela pessoa, naquele abrigo, naquele local. Né? O que, que você faz? Bom, primeira coisa que você precisa fazer é digitalizar essa informação né? se essa informação não está digitalizada ela está pregada na parede ela estiver dentro de um livro você vai ter que digitalizar essa informação transformar essa informação em papel em um arquivo digitalizado em uma imagem digitalizada claro tomando todos os cuidados para não perder a proporcionalidade a uh, segunda coisa que você vai fazer uma vez que ela está digitalizada se ela é, você tem dois caminhos né ela pode estar é, com, com as coordenadas geográficas ou com as coordenadas planas nela como no caso de um mapa que possui as coordenadas tanto nesse caso aqui do IBGE tanto plana quanto geográfica ou se ela não tiver coordenadas, você vai ter que fazer aquele efeito uh, de comparação com o ambiente, né? De comparação com a Terra, de comparação com o terreno. Então então, vou utilizar aqui como exemplo ah, esse determinado site tem um, um relato tem uma de uma determinada travessia só que a pessoa não, não só colocou um relato bem detalhado um ótimo site um ótimo relato ótimas informações mas ela não colocou é, o track log por exemplo não, não colocou o caminho georreferenciado não, não, não publicou não disponibilizou para os, para os leitores da, do site dessa pessoa qualquer informação georreferenciada, mas ela publicou um croquis e, com esse croquis, vai ser suficiente para eu extrair uma, um, um track desse croquis, digitalizar esse croquis já está digitalizado, né? É, referenciar essas informações e no final extrair um track para o meu gps para o meu arquivo de mapas para que eu possa estudar no, no google earth etc partindo desse exemplo eu tenho que georreferenciar agora que eu já digitalizei a imagem nesse caso que já peguei digitalizada eu precisar eu precisei georreferenciar essa imagem tem um vídeo aí em cima ou na descrição desse vídeo sobre como georreferenciar a imagem tá então você como que você faz para eu georreferenciar qualquer imagem você assiste esse vídeo aqui que está na descrição ou que está aí no cartão e aí você pratica e aí você vai ficar vai ficar bom nisso você vai saber como é que já referencia qualquer imagem para o Google Earth está bem uma vez que você digitalizou digitalizou a imagem já referenciou a imagem conforme a explicação no vídeo que eu deixei aí para você assistir fica mais fácil agora trabalhar e visualizar essa informação no Google Earth se você gosta de trabalhar com o Google Earth você pode usar o Google Earth e é ótimo para você fazer pesquisas para você trabalhar com essas informações né E aí você já começa a ter uma dimensão do terreno ter uma dimensão do caminho ter uma dimensão da sua trilha da informação que você quer que você quer extrair o meu caso aqui eu estou de olho nessa informação deixa eu pôr aqui a imagem um pouco mais chapada eu estou de olho nessa informação eu quero acessar essa trilha eu quero gerar referenciar essa trilha tá vendo até o final e depois colocar Essa trilha no meu GPS Agora que eu já, já, já Referenciei a imagem tá então é mais fácil, o que, que eu preciso? A única coisa que eu preciso É da ferramenta de desenho Eu vou aqui, tá vendo? Abro a ferramenta de desenho Abro a régua, clico em caminho né? Me aproximo o máximo que eu puder E vou desenhando Vou desenhando a minha informação. Vai ficar exatamente igual uh, no terreno, não? Não vai ficar exatamente igual. Né? Provavelmente, se você for muito bom em já referência à imagem e, e se a imagem for compatível, não tiver muita distorção, né? Muito erro de projeção. E você tiver já um pouco de prática, ainda assim você vai ter erros entre 30 e 50 metros entre a, a, a linha de base que você está criando e a, a trilha em si. Mas o que é 30, 40, 50 metros no terreno para quem não tinha nada, não é verdade? E aí, o resto é a função do navegador, o resto é o navegador saber o que está fazendo, né? Quanto a, a, a trilha, ela pode ter a, a, algum erro de 30, 40, 50 metros de posicionamento entre a linha que você desenha e o terreno real. Porém, você vai usar ela perfeitamente como linha de base, porque os rumos, ou seja, as direções, vão bater exatamente. Né? Então, eu fiz o desenho da trilha. O que eu faço agora com esse desenho? Eu posso jogar uma vez que eu já tenho digitalizado. Eu posso jogar essa informação em qualquer lugar. Uma vez que que você conseguiu extrair do do seu croqui, do seu mapa, da imagem é, digitalizada ou da, da da imagem de satélite que você baixou na internet e extraiu aquela trilha. Uma vez que você Digitalizou que você criou o traçado já referenciado. Aqui ele está em KML e KMZ, mas você pode converter ele é, para GPX. Você pode converter para Shape, você pode converter para uma, uma infinidade de, de extensões para você utilizar no seu programa favorito da forma que você quiser não é legal essa, essa informação agora aquelas pessoas que não te passam uh, uh, para aquelas pessoas que você que, que só te passam a imagem né, printada da tela da trilha que fez e não quer compartilhar socializar as informações já referenciada agora você não precisa mais disso você pode trabalhar em casa pode praticar e consegue extrair essa informação e utilizar no terreno vamos comparar como é que ficou com com, com o tracklog gravado com gps da mesma trilha pra gente analisar a diferença então a, amarelo está é, de fato o, o track log realizado com gps garmin é, gps map garmin 64 e em preto o traçado que eu desenhei seguindo o mapa é, é, georreferenciado. O mapa que eu peguei, um, um croquis que eu peguei na internet, georreferenciei e tracei o circuito. Ou seja, praticamente não tem desvio né, olha aqui esse, esse ponto aqui, vamos medir o, o tamanho desse desvio. 30 metros no seu ponto uh, de maior des de desvio de maior anomalia o que, que é 30 metros para um bom navegador poderia ser 200 metros né? um, um bom navegador ainda teria uh, os rumos todos uh, perfeitos todos reais né? as direções todas reais sem qualquer erro né? isso para um bom navegador é o que importa não importa que a, a, o track log esteja exatamente em cima da linha importa muito mais a direção né o posicionamento aproximado né? de forma linear é, ou de forma zonal é, do que o fato da, da, da trilha estar precisamente em cima da linha em cima do caminho né? O bom navegador ele navega com o mapa é, de 1 para 50 mil e essas informações se você plotar no mapa de 1 para 50 mil est estão muito mais do que precisas né? quando você cai ainda é, a, a diferença de, de, de 50 metros no terreno isso não é diferença para um bom navegador seja qual qual qual seja qual for o terreno, é, é quase uma precisão de quadra viária, 50 metros, né? então, para um trilheiro, isso está perfeito, não precisa mais do que isso. Então, dá sim para você, se você for um bom navegador, dá para você é, é, pegar, extrair informações georreferenciadas de qualquer origem, com esse método, e aplicar em campo. Claro, dá para refinar, dá para estudar a curva de nível, dá para estudar o relevo, dá para estudar a, a exatamente os pontos de, de, de, de transposição, né? é, mas uma coisa que não vai faltar para o navegador é, é o rumo, é a direção. O caminho ele faz enquanto se desloca. É isso aí, espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo.